Não perca, de 24 a 27 de março, uma imersão que vai muito além do inglês. É planejamento, foco, é transformação e muito resultado. Vem aproveitar ao máximo o que você pode aprender em 4 dias de imersão. XPIT São Paulo 2022, para quem precisa de inglês e não tem tempo a perder.